Não tem preço vivenciar isso, né? Eu lembro quando eu fui para a faculdade, os alunos queriam, ah eu vou matar a aula de matar aula, agora estou na universidade, agora não é hora de matar a aula. Mas, não. mas aí eles queriam, né? Aí assim, não tinha, porque eles estudavam escolas fechadas, portões fechados, horários. E a gente, não, a gente já vivia aqui nessa liberdade, então não fazia mais sentido, é né? Faculdade de matar a aula. Eu acho que é importante de entrar nessa. E que eu acho que, é, eu acho que eu posso contar essa história do muro, né? Que a gente precisou pular o muro, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu entrar numa escola que eu achava que era, era fechada e era uma escola aberta. Foi quando eu conheci que era, havia uma liberdade e esse espaço não era só do estudante que estava aqui. Que era um espaço que eu acho que essa foi a diferença. E acho que isso que me, me incentivou a vir para cá, né? Esse grau de liberdade, mas ao mesmo tempo de compromisso, porque... Os alunos a gente tinha compromisso com os cursos a gente tinha vontade de ser ali é sempre tirar a nota boa de fazer o um melhor projeto de fazer de estar ali estudando né então acho que é, não é fechando portão criando catraca que você vai melhorar a educação assim né? meu primeiro contato com essa instituição foi até de uma forma diferente. Eu estudava no, no Santo Agostinho e eu nunca tinha entrado dentro dessa instituição. E como o ginásio, ele tem é, o ginásio de esporte do, da do, da antiga Escola Técnica, atual Instituto Federal, ele tem um, um... a sua estrutura tem um... é vazada. Então, o som, né, quando tem jogos e quando tem muita torcida, esse som, ele espalha. E a gente, assistindo aula no Santo Agostinho, a gente escutava esse som e esse som nos chamava para uma... para participar e foi dessa maneira que a gente, uma turma de jogadoras de vôlei, que gostava muito de vôlei, sabíamos que estava tendo um campeonato de vôlei, os jogos das escolas técnicas nacionais e a gente teve vontade de assistir e a gente, então, nós esperamos da hora do recreio para que todo o movimento da escola se voltasse para o pátio, com o recreio de toda, porque era um era um recreio de todas as as turmas, né, desde a quinta, na época era a quinta série, ao terceiro ano é, do ensino médio, era no mesmo horário. Então, era um recreio maravilhoso por conta disso, mas, ao mesmo tempo, aquele dia nos interessava uma outra atividade. E a gente ficou dentro de sala e, assim que foi possível, a gente pulou pela janela e pulou a grade e, e saímos de lá e viemos parar no no ginásio da da escola técnica, onde estava super lotado, uma torcida e aquilo ali, a gente além de estar vendo um jogo de vôlei que era o que nos interessava, que a gente era, mas a gente ficou deslumbrada, né, com a torcida, com o movimento, com as pessoas, né, com a integração dessa instituição. E e foi e aí foi possível perceber que essa instituição ela tinha algo diferenciado das outras instituições. Né? Que ela tinha um espaço aberto e era um espaço também aberto ao público Mas a gente passava, mas não percebia que era possível a gente fazer parte Então a partir deste dia a gente viu que eu pude perceber que a instituição Ela estava aberta né? para as pessoas, é, para essa integração não só de estudantes Mas também dessa comunidade E depois foi através do teatro a gente, o teatro tinha vários espetáculos musicais que a gente tinha oportunidade de, de vir né? e, e participar dentro da instituição. Então foi aí que eu, eu fiquei entusiasmada e eu não tive dúvida que era aqui que eu gostaria de estudar, de, nem sabia qual curso exatamente eu gostaria de fazer. Na verdade eu tinha vontade de estudar aqui. E, e acabei escolhendo um curso é, que tinha a ver, porque assim, ele era um curso de muitas meninas, mas eram meninas que gostavam da área esportiva, então é, foi, foi o curso de saneamento e foi um curso que assim, é, eu me encantei, porque é um curso também né, tão, tão presente no nosso dia a dia, porque as questões ambientais, sanitárias, né? tão importantes, né, para para nossa vida. E então assim, esse conhecimento também que eu obtive na formação de saneamento, é, eu trago comigo até hoje, né? Então as minhas práticas, né, sustentáveis, as a minha a minha preocupação com o meio ambiente, a preocupação é, com com essa é o que fazer com as questões do lixo, né? É, as preocupações é, que hoje são tão, tão assim, importantes para a nossa sobrevida e eu tive uma excelente formação nisso. Então, eu, eu trago isso e eu tenho esses princípios é, de, é, que eu aprendi aqui. Então, acho que... E, e essa liberdade né, da instituição, é, tanto de escolhas de curso, de entrada na instituição, de participar dessa instituição, eu acho que isso também é, nos deu muita maturidade, então ter a escola né, sem portões fechados, sem é, esse controle, é, nos permitiu que a gente tivesse um amadurecimento é, maior né é, mesmo no período de adolescente que fazíamos coisas de adolescentes da mesma forma mas ao mesmo tempo a gente tinha ali ia ganhando uma responsabilidade que não era imposta ela era é, processual ela foi ocorrendo naturalmente dentro do nosso processo de formação. E eu acho que é, a gente precisa, né, é, esse processo formativo, humano, ele tem que estar presente não só nos cursos técnicos, mas é, integrados, seja na, na modalidade de, de educação de jovens e adultos, mas nós temos que pensar em todos os cursos com esse currículo integrado, um currículo que pense para além da formação técnica, mas que ele pense nas outras dimensões humanas, né? é, pensar nessa questão da sustentabilidade, dos direitos humanos, das relações étnico raciais é, das questões da mulher, é, dessa violência que ocorre tão grande né, para as mulheres, a a, é, esse, esse teto né, é, de vidro que ainda as mulheres não conseguiram alcançar os mesmos espaços né, dos, dos homens, mesmo elas tendo hoje maior é, escolaridade. Então, é, essa, é, é importante que tudo isso esteja dentro dos currículos, né? que isso esteja sendo é, em projetos integradores e que, e além de integrar não só esses, é, essas temáticas ao currículo, mas que também a gente possa integrar a, as questões... Né? É, dos níveis e modalidades. Então, de ser possível, e esse é o grande diferencial, e o que nos difere das universidades, é a gente poder que o professor, ele dá aula para a educação básica e para o ensino superior, e, e, e com isso é possível ele criar projetos integradores. E, e, e esses projetos que é, são fantásticos, né tanto para a, o ensino, para pesquisa, e, e principalmente que eles possam ter a extensão com com os arranjos, né? sejam eles os arranjos locais, sejam eles produtivos, sociais, culturais. Então, essa interação é muito importante que ela aconteça dentro da instituição. E eu acho que é um ponto que a gente precisa avançar, que é a gente avançar para fora e que a, a, a gente seja reconhecida, é, a instituição seja reconhecida pelo, pela sua interação com a sociedade e que ela seja importante para a sociedade. Então, a partir do momento que a gente passa a ser importante para a população, para a comunidade, ela vai valorizar essa instituição. Então, a valorização, ela não é, é de dentro para fora, ela é de fora para dentro. Então, acho que isso é o que a gente precisa fazer, não só para o campus Goiânia, mas de uma forma geral em todos os campos e no IFG como um todo.